Salve legião de assadores, apaixonados por churrasco e apaixonados por American Barbecue! Hoje a gente vai fazer um vídeo para você que comprou o Hellcat 60 Vamos fazer um vídeo mostrando como que faz a montagem desse equipamento. Tamo junto! Bom, o Hellcat 60 então é nosso defumador, nossa porta de entrada para o American Barbecue E quando você recebeu o equipamento então, a gente já abriu aqui, já tirou ele da caixa você vai receber aqui, é bom eu conferir quando chegar, né? Então é dois pés. Então ele vai estar o corpo dele aqui, que tá, todas as peças de montagem estão aqui dentro. O balde, né? Com o coletor de gordura aqui e a nossa firebox. Então vamos lá, vamos começar a montagem. Bom, todas as peças do Hellcat está aqui, ó. Vazinha. Vou pegar aqui o articulador de tá brasa. A gente vai tirar, tirar ele aqui para tá? tá facilitar, tá? depois a gente coloca. Vai de uma grelha, tá nossas placas de Vamos jogar ali que não vai usar. Então, aqui, ó, jogo de parafuso, tá todo encaixadinho pra gente fazer a montagem. Aqui tem as rodas. Aqui tem nossa chaminé, que também tá aqui. E aqui termômetro, bem importante também. E aqui o é nosso um encaixa do, do baldinho coletor de gordura. Então vamos lá. Tirei todas as peças, a primeira coisa que a gente vai fazer é conectar o pé do, do smoker aqui na nossa câmara de defumação, né? então para isso a gente vai virar ele para facilitar. Tá? Vamos deixar ali. ele aqui dentro da cabeça e vamos encaixar os pés dele. Então o pé aqui, tem aqui a logo marca aqui na brasa, ele é o pé que ele vai ao contrário da tem, onde tem na central de firebox, né? Aqui entra firebox, aqui é a saída. Então, esse pé, ele vai entrar aqui. A gente vai encaixar dessa forma aqui. Vamos pegar os parafusos agora e fazer o encaixe com a mão mesmo. Jogo bem rápido. Tem aqui ó, o lado aqui onde tem a logo. Lógico que a gente tem. Cinco parafusos aqui, né? São dois em cada lado e mais essa central aqui é bem importante para dar resistência na hora que a gente vai movimentar o carrinho. E agora a gente vai botar o lado aquele que vai a Firebox, tá? Mesmo esquema, colocar aqui. Ele também tem quatro, só que ali na câmera ali a gente só vai botar dois. Depois os outros dois a gente vai emendar junto com a Firebox. Esse aqui. aqui. Apoiou ali. Vou até fixar o outro aqui, depois a gente bota um pouquinho para... Bom, a gente vai aproveitar aqui o, que o smoker ele está virado e a gente já vai colocar aqui onde que a gente vai encaixar o coletor de gordura. Bom, aqui a gente finalizou, colocou todos os parafusos. Ele está um pouco solto ainda. Eu vou apertar só com a mão, mas depois a gente vai virar. Vai virar ele e eu vou finalizar o aperto daí com duas chaves ondas. Então vamos fazer a viradinha dele aqui e a gente já continua a montagem agora. Pegar agora e apertar todos os parafusos, né? Para garantir aí que não deu problema no produto. Bom, finalizei aqui a montagem dele, do, dos pés. Apertei com a chave, é bem importante vocês dar uma apertadinha legal ali, porque quando vai movimentar, né, ele fica bem firme. agora a gente vai botar as duas rodas ali, para deixar ele niveladinho certinho, depois a gente continua a montagem. Ó, aqui ela vai uma arruela, a roda, outra arruela, e a gente vai botar aqui, que a gente chama aqui, o quebra-dedo. Seguindo aqui, vamos montar a Firebox agora. Firebox é pesadinha, né? Vamos fazer aqui do lado onde ela vai ficar. Para facilitar. Aqui. Vamos até tirar isso aqui para ficar menos peso. Bom, aqui para montar o Firebox, eu vou dar um macetezinho para vocês. Obviamente, se tiver em duas pessoas, é bem mais fácil. Eu tirei tudo, tirei a portinha, tirei as placas encriptoras, o coletor de cinza. Então como que a gente vai fazer aqui? Se tiver sozinho, é o jeito que eu acho mais fácil. Eu coloco um calço, apoia na perna aí não vai sentir tanto peso. A gente vai pegar e botar apenas esses dois parafusos em cima aqui, ó. Coloquei aqui na Firebox, ó. E aí encaixa ali o primeiro. E já aperta com a mão mesmo. E aí segura ainda o apoio, né? Porque o peso ainda está aqui. E vamos prender o segundo. Aqui. Aí agora eu já não faço mais força, né? Para fazer a montagem do Firebox. Ó, só apertei com a mão. E agora a gente vai fazer o aperto do restante do equipamento. Eu coloquei os parafusos aqui na Firebox. Porém, a gente tem mais dois parafusos. Eles são dois parafusos. Um pouquinho mais química que a gente vai prender agora o pé com a Firebox para garantir aí a sustentação do nosso equipamento. Então ele já fechou o furo aqui, por isso que eu tirei também a Ai, Cadê o furo aqui? Bom, colocou os parafusos, aí a gente só vai pegar né, embaixo ali com duas chaves 11, aqui é dois parafusos com duas chaves 11 e aqui as é duas chaves 14 para fixar o, o Firebox com a câmara de fumação. E agora a gente vai aproveitar que o kit está aberto, vamos colocar aqui o, o, o puxador lateral, já vamos colocar aqui as chaminés e o termômetro aqui também é o puxador aqui da, da tampa. E já estamos quase finalizando né, a montagem do nosso Smoker Hellcat 60. Vou montar agora o termômetro nosso, bem fácil de montar aqui, solta a borboletinha, essa arruela aqui ela vai ficar aqui ó, tá vendo que ela tem a arruelinha? Ela vai encaixar aqui, é só colocar, tá Chegou a hora de a gente instalar a nossa chaminé, e esse é um grande diferencial que a gente tem no nosso equipamento né, se a gente vai querer trabalhar com ele offset ou reverse flow, então a gente tem essas duas peças, tá? Eu vou instalar aqui ele agora no modo Offset. Então a gente vai botar a chaminé aqui e vai fazer o fechamento aqui do lado da Firebox. Dessa forma, o fluxo de fumaça né, ele vai ser direto. Mas se quiser trabalhar com o Reverse Flow, só faz a inversão dos lados ali, ele vai fechar. E é isso aí, a parte de montagem, que a gente vai utilizar parafuso, praticamente a gente finalizou. Botou aqui a chaminé, colocou os pegadores, fixou aqui. Agora o legal é pegar com a chave, apertar tudo de novo, né? Deixar bem firme. E agora eu vou pegar todos os acessórios deles dele, vou botar no equipamento aqui. E já está pronto para a gente iniciar a cura do nosso Hellcat 60. Bom, finalizando todas as peças aqui, notem que eu não coloquei as, as duas placas tá? porque eu estou utilizando ele no modo Offset, né? se fosse usar no modo Reverse Flow, a gente ia colocar ela, mas como não estou utilizando, ah, e tá aí. Agora, qual que é o, o próximo procedimento? É fazer a cura do Smoker, eu vou deixar um link aqui em cima, com um cardzinho ali, para você saber como é que faz a cura todos os Smokers, eles seguem o mesmo procedimento uh, de cura, é isso aí. Quem adquiriu o seu Smoker Hellcat 60, faça um bom proveito. E quem quiser adquirir o seu, acessa no www.nabrasaequipamentos.com.br. Tamo junto, valeu e bom churrasco!